Olá, o meu nome é Nuno Moraes Cardoso e sou agente imobiliário. O vídeo de hoje é sobre o que muda no crédito de habitação em 2022. Está a pensar comprar casa em 2022 e vai recorrer a financiamento? Então, tem mesmo que ver este vídeo. Estão a acontecer três mudanças significativas no processo de crédito de habitação e eu vou falar sobre elas agora. Começo por informar que não sou intermediário de crédito, ou seja, eu não sou especializado nem formado nem uh, estou uh, acreditado para dar informações específicas sobre uh, crédito à habitação. Esta é a minha opinião, é apenas uma informação e em momento nenhum deve ser a sua única fonte para tomar uma decisão em relação ao crédito à habitação. Consulte um intermediário de crédito, falque o seu bancário, informe-se antes de tomar uma decisão. Este, este vídeo serve apenas para o alertar que existem mudanças. Se quiser saber como funciona o intermediário de crédito, sugiro-lhe que uh, siga o link que aparece no canto superior direito e vai ter toda a informação necessária. Então, a primeira informação importante que devo deixar é que o prazo de duração dos empréstimos está a baixar e significativamente. A partir de 1 de abril de 2022, se uh, tem até 29 anos no dia da escritura, poderá fazer um contrato de crédito à habitação com um máximo de 40 anos. Se já tem mais, se a sua idade está entre os 30 e os 34 anos, então o prazo máximo para fazer esse crédito à habitação reduz para 37 anos. E se já é um pouco mais entradote, como é o meu caso, então o prazo máximo vai reduzir para 35 anos. Ou seja, todas as pessoas que tenham na data da escritura 35 ou mais anos vão poder escriturar um, o, o, a casa e fazer um empréstimo pelo prazo máximo de 35 anos. Mas esta é apenas a primeira alteração significativa. Existem ainda mais duas. A próxima alteração significativa diz respeito à taxa de esforço. A taxa de esforço é a parcela de rendimentos que serve para pagar o empréstimo. Se vai contrair um crédito à habitação e já tem, por exemplo, um crédito automóvel, deve ter em consideração ambos os créditos quando calcular a sua taxa de esforço. Nos seus encargos deve considerar todos os créditos. O crédito automóvel, o crédito pessoal, aquele crédito do cartão de crédito, o um empréstimo que fez para estudar, todos eles são considerados e contam para a sua taxa de esforço. Já do lado dos rendimentos, contam, além do seu salário, rendas, no caso de ser proprietário e ter imóveis arrendados, a sua pensão, se for pensionista ou receber alguma pensão, e todos os rendimentos adicionais, mensais e fixos que declaro no seu IRS. Se dividir os encargos, que tem todos eles somados pelos rendimentos, também a soma, vai obter a parcela uh, correspondente à sua taxa de esforço. O Banco de Portugal recomenda aos bancos que o vão financiar que o máximo que pode ter em empréstimos é de 50% do seu rendimento. Ou seja, todos os empréstimos juntos que vai ter não podem, su não podem ser superiores a 50% uh, do seu rendimento atual ou da do somatório dos seus rendimentos. Já no que diz respeito ao crédito à habitação, a recomendação é de que, um, que o valor para o crédito à habitação, já, já tendo este teto de 50%, o valor de crédito à habitação se situe no máximo entre 30% a 35% do, do seu rendimento, para que depois sobre um pouco para os restantes créditos. Parece um pouco complicado? Não tem problema, estou aqui para ajudar. Antes de lhe dar uma explicação com números concretos para que possa perceber como é que as contas funcionam sugiro-lhe que subscreva o canal todas as semanas lanço vídeos novos sobre imobiliário e que uh, gostaria que uh, recebesse em primeira mão para tal é muito simples clique em subscrever ative as notificações e sempre que eu editar e publicar um novo, um novo vídeo vai receber um alerta que ele está disponível imagine este seguinte cenário. Para uh, simplificar aqui uh, a apresentação do que é que é a taxa de esforço no, no, no, nos rendimentos de um casal, suponha um casal que recebe, de, no seu conjunto, de rendimentos mensais de salário, uh, 2.300 euros e que tem encargos com a prestação de um carro de 260 euros por mês. Além disso, fez também um empréstimo para pagar a formação de um deles uh, de 97 euros por mês. Os 260 euros mais os 97 de, dos dois empréstimos a dividir pelos 2.300 são a taxa de esforço deste casal. Se fizermos as contas, a taxa de esforço é neste caso de 15,5%. Se a taxa máxima para empréstimos é de 50, isso significa que sobra para a crédito de habitação, está disponível ainda com máximo recomendado pelo Banco de Portugal, um valor de esforço adicional para este casal de 34,5%. Esses 34,5% são aplicados aos 2.300, que resultam no valor máximo disponível para a prestação, que neste caso é de 793,50€. Este seria, em teoria, o valor máximo que o banco iria aceitar para um, emprestar em crédito à habitação. Mas os bancos são muito conservadores e bastante zelosos, querem que tudo corra bem. Portanto, é muito frequente os bancos nestas situações dizerem que fazem o empréstimo e que financiam o crédito à o crédito habitação, mas condicionam essa aprovação de crédito à liquidação de um ou de ambos os créditos. Ou seja, obrigariam à liquidação do, do, do empréstimo do carro e do empréstimo de, de, de, para a bolsa de formação que já existiam para eles poderem emprestar o um, um, um crédito de habitação um, normal. Como se o prazo e a taxa de esforço não fossem suficientes, temos também alterações a uma coisa que se chama, a um palavrão, que, se chama, que é o LTV, Loan to Value. O Loan to Value são os limites uh, do crédito face ao imóvel dado como garantia. Neste momento está em vigor está a ser usado um máximo de 90% de valor de financiamento, seja em função da avaliação ou do valor da escritura. Sempre, sempre o valor mais baixo dos dois. Mas a tendência e a recomendação do Banco de Portugal é que já em 2022 esse LTV baixe para 85%. Por isso vão aparecer cada vez mais créditos com 85% de taxa de financiamento máximo, como uma realidade do, do, do processo de financiamento bancário em 2022. Resumindo, um casal que tenha até 30 anos, e que tenha os rendimentos apresentados, os 2.300 euros de rendimentos mensais, poderá comprar uma casa que custe e seja avaliada até 320 mil euros. Desde que tenha 32 mil euros, 10% para sinal, e mais 18 mil euros para impostos. Por seu lado, o banco neste caso impostaria os 288 mil euros por um período de 40 anos. E se aplicássemos um spread de 1%, o casal ficaria a pagar cerca de 776 euros por mês. Espero que tenham gostado do vídeo e se for caso disso, pode partilhar ou simplesmente deixar um gosto ou um comentário. Não se esqueça de subscrever o canal para receber os meus conteúdos em primeira mão. Até ao próximo vídeo e até à próxima semana. Deixo-lhe o convite do costume. Vamos conversar?